desde esse momento um feliz 2023 muita paz, muita alegria harmonia, saúde, prosperidade proteção divina. De bom depois de uns dias de descanso resolvi me dar esse direito de tirar minha folga hoje nós estamos falando com vocês aqui na cidade de Oyama exatamente 15 horas e 18 minutos da tarde do dia 7 de janeiro de 2023. Quem vos fala é Cláudio José de Oliveira Tamura, sou é... o criador e quem toca ou tenta tocar o programa Painel Atual, que com a graça de Deus e com a colaboração de cada um dos amigos que acreditaram emprestar e estar nos dando entrevista, nós conseguimos fazer uma, um bom trabalho ano passado e espero estar também realizando este ano, este ano é, realizando um bom trabalho, é, com boas entrevistas, boas matérias, né, curiosidades e por que não críticas, né? é, apesar que está meio estranho não se pode mais falar o que pensa... Não se pode mais contrariar... É... 2023 parece que já começou meio que o pé né? Mas... Vamos lá... Como diz o outro, né? A gente começa com os dois pés... O direito e o esquerdo... As duas mãos... A direita e a esquerda... E assim nós vamos, né? Mas... O povo... É... Confesso que eu tenho visto com muita preocupação, como um brasileiro que está fora do Brasil, é, com mais ou menos uma... foi cantado, né? É, se ficar o bicho vai pegar, e se vocês correrem o bicho talvez não consiga é, alcançar vocês, mas vai mandar alguém lá na frente pegar. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come ou coisa parecida. Gente... Espero que todos, todos da casa de vocês estejam bem, com saúde, que esse ano de 2023 saibamos lidar com todos os tipos de afronta, todos os tipos de desafios e que Deus nos dê sabedoria. Né? Porque há um seco fechando está vindo de todos os lados da onde a gente não espera. Quando a gente ouve, a gente até se decepciona de quem ouve, porque infelizmente a gente vê que pessoas estão dispostas a deixar a sua amizade, o seu carinho, o respeito por uma ideologia, seja ela A ou B. Bom, é, vocês não reparam, a minha garganta não está muito legal, mas nós vamos tentar tocar alguns assuntos aqui, eu falo sempre. Tocar na ferida dói. Eu não sei se vocês se lembram de quem fazia o tratamento quando caía no chão e ralava. Metiolate. Meu, doía aquele. Ardia, mas era mais medo do que dor. Mas não tinha coisa melhor. E aí eu lembro que tinha duas opções, né? passar o Mercúrio e o metiolate. Qual que vocês acham que eu pedia para passar? A passa o Mercúrio, mas vinha o Ou seja, a gente sempre quer o mais é, agradável para nós, mas nem sempre o mais agradável é o melhor. É, a partir né, da mesmo desse princípio, a gente lembra que, era pequeno, para quem sabia, né? que hoje nem isso faz. Né? É, a gente subia. Eu nunca confesso que eu nunca fui muito fã de subir tá gente. Só quando a vontade de comer um fruto era muito grande, aí não tinha jeito, eu corri atrás. Né? Mas às vezes, com aquela fome, né, com aquela gana de comer um fruto, eu não percebi. e lascava ali a mão. Era verde só que aí não era o fruto, ou seja, era, mas envolto de taturana. O que vocês acham que ia acontecer? Né? Outras feitas, ia subir na árvore. A árvore, vamos brincar aqui na coelha, do, do tronco, né? É marrom. Você acha que tudo é marrom. E você metia o pezão lá, porque não subia de tênis. Tava cheio de taturana. O que vocês acham que acontecia? Nem tudo que a gente quer... Acontece, nem tudo que a gente espera que seja acontece. A gente tem que começar a ter discernimento, entendimento, e no momento de guerra, no momento de confronto, a gente tem que saber o que fazer, porque senão a gente fica perdido. Porque vai doer, vai machucar, vai arder, nós vamos chorar, mas não vai resolver. Só chorar não vai resolver. Né? Então. Eu quero começar esse nosso bate-papo, mais uma vez aqui deixando bem claro que eu respeito a todos, a todos que pensam diferente de mim, mas eu não posso me isentar só porque eu não quero, de repente, com uma palavra, magoar você que não vai concordar com o que eu falo. Até porque eu digo o seguinte: os contrários são necessários, a contrariedade é necessária falo que o contraditório cria oportunidades, cria é, entendimentos. Agora, a, eu, vocês vão me desculpar, mas para mim a unanimidade é burra. Né? Porque ninguém pode falar assim, 100% morrer toda a vida pensar igual. Né? É, cada um tem o seu pensamento. Eu posso não concordar. Tem que respeitar, assim como tem que ser respeitado, mas a forma de pensar nunca pode ser igual. Senão, nós não somos é, seres é, diferentes. A gente é uma máquina né? e nem as peças são iguais. Eu trabalho, trabalhei peças, né? E a gente sabe que nem tudo sai igual, todos né? outro diferentes. Tá bom? Bom, vamos lá. É, 2022. Se encerrou, ficou para trás. Mas o burburinho de 2022, né, ainda está pulando como que nem pipoca, né? E eu resolvi trazer aqui alguns assuntos ainda de 2022, um pouquinho, é óbvio, e logo em seguida a gente entrar já em 2023. E nós, nosso assunto hoje é a nossa bandeira Brasil por quê? primeiro porque eu sou brasileiro tenho o direito de falar do meu país segundo, essa bandeira que está aqui atrás ela é a do meu país eu não servi a pátria mas fiz um juramento de servir então que vou já deixar claro para quem não quiser é, ouvir o que eu vou falar vou agradecer por você ter estado comigo até agora, mas eu convido a você se retirar, porque eu não vou falar contra a minha pátria para manter uma amizade, ok? É... Jair Messias Bolsonaro encerrou seu um mandato no dia 31 de janeiro ou um pouquinho antes, né? Ele fez um pronunciamento e logo em seguida passou o bastão para o general Hamilton Moura. Houve, houve muita, muita, muita espera ainda quando Bolsonaro estava uh, no poder, porque ele ficou praticamente 60 dias sem se pronunciar. E quando ele resolveu se pronunciar, dava-se entender algumas esperanças, algumas expectativas, uh, obviamente para todos os que acreditavam que... Uh, ele teria que dar uma resposta de esperança para aquele povo que votou, que não foi nada mais e nada menos do que mais de 50 milhões de brasileiros estou falando um número redondo para ficar mais bonito né? eram muitos brasileiros, são muitos brasileiros que estavam aguardando em algum momento, em algum momento uma resposta é, de, vamos falar de, de, de orientação de compreensão de consolo enfim, o povo brasileiro é um povo diferenciado podem rodar, rodar, rodar nós não vamos encontrar um povo tão diferenciado igual o nosso povo né? e não houve e quando houve manifestos da parte do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é, houve uma certa frustração que eu entendo é compreensível uma frustração de quem esperou praticamente é mais de 60 dias e quando houve uma resposta, uma resposta muito vazia, muito sem muito sentido e as pessoas é, foram é, alimentadas a acreditar que haveria alguma outra tipo de resposta. Bom, no dia seguinte, o Jair Messias Bolsonaro viaja para os Estados Unidos. E fica no seu lugar, como presidente interino, o Hamilton Mourão. Houve várias especulações, porém já com muito desânimo, de que o Hamilton Mourão poderia estar trazendo algo. Que o Jair M.C. Bolsonaro poderia até deixar de ou Não houve o que é, quem esperava ouvir. Não acabaram não ouvindo. Ah, além da tristeza, houve a revolta, né? A revolta, porque as pessoas se sentiram enganadas, ousadas, é, né? E frustradas, né? Enfim, vários tipos de reações. Bom, sem mais delongas, aí houve, obviamente, o dia seguinte, o dia da posse do cidadão, né? Que eu vou deixar bem claro aqui, eu me Rejeito a falar o nome desse cidadão Porque eu não o reconheço Como presidente da república Legal, né? Eu não o reconheço, ok? É meu direito é... E aí a imprensa toda na expectativa, com cerimonial A, cerimonial B, cerimonial C, sobe na rampa, não sobe na rampa, deixa ele de subir na rampa. Gente, eu não tenho tanto tempo de vida para contar a história, mas eu nunca vi uma batifaria, uma palhaçada, como foi, é, desde o princípio até o subir da, se é que pode chamar aquele de subir rampa, Fingir uma coisa sem sentido, sem ordem, sem organização, sem hierarquia. Nós não vimos nada que representasse poder ali, a não ser um, uma apresentação realmente de circo, né? que é onde até uma tal de cachorrinha resistência foi atrativa. Foi mais bonita a, a, a cachorrinha subir do que o Raoni com aquela. já está gagado, né? achando que é índio ainda, né? que o Raoni nem no Brasil mora. Ele mora nos est... fora do Brasil. Ele mora no exterior. O não mora no Brasil. Mas se vende como um índio. De fato, é. Mas há muito tempo deixou de saber o que é índio. Do mar. Bom. A posse foi... Eu falo que... Dizem que quem fez ela foi a, a primeira dama, né? Você pode chamar aqui de dama. E foi um festival de horror. Sem classe sem. Aliás Eu pergunto para qualquer um: Pode uma pessoa que foi é, Presidente por duas vezes Esquecer o que faz Um presidente Como é, de praxe né? As demandas Porque era assim que a gente ouvia Eu tenho classe Eu sei como agir Eu sei como conversar O cara não soube necessário da bandeira Essa bandeira aqui ó. Essa é a nossa bandeira foi então, muito estranho, foi tudo muito esquisito. Eu confesso que só tenho cinquenta e poucos anos, né? Mas nunca vi um papel ridículo de índio, é, de cachorro, é, pessoa com deficiência. O que, que foi aquilo? O, o qual foi a mensagem? Até hoje eu me pergunto, realmente eu não sei. Ah, um, um esculacho, sabe, não teve... Não teve nada, foi tudo ridículo Realmente eu não entendi o que foi aquilo Mas ok Tem gente que gosta de coisa ridícula E assim foi servido né? A faixa foi bem, bem bastante questionada né? é Que era faixa de verdade Não era, era faixa fake Mas pouco importa uma faixa feia né Passada de uma forma Sem, sem sabe Sem excluído, sem respeito né? Não parecia ser um presidente da república Parecia um circo de palhaçada, uma palhaçada muito sem graça, hein? Mas houve, tá, lá foi feito, não. e aí começou essa especulação de várias coisas, né? E. Bom, para o homem que se dizia ter sido perseguido né? pela suposta, é... ele era o senhor que estava ali para mostrar e lutar contra o ódio, será que ele lutou contra o ódio, será que o amor venceu, ou será que esse cara, essa pessoa, esse ser e os seus asseclas usaram de uma fraude, enganação, mentira, o que será? Vamos entender um pouquinho. É, o Bolsonaro fugiu? Não acho que ele fugiu. Só acho que ele saiu de uma forma com que, e é, aí eu vou deixar bem claro, não foi a melhor forma que ele saiu. Porque ele poderia ter evitado todo esse desgaste do povo brasileiro dias. E saiu para onde ele quisesse. Porque há um trecho no nosso hino que fala, ou ficar com a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E a última coisa que a gente não vai poder falar é que ele morreu pelo Brasil, porque senão nós vamos estar mentindo, mas o que levou ele embora, não lutar. Tá Alguns falam que foi alta traição, outros falam que ele não recebeu apoio, outros falam que ele estava com medo. Seja o motivo que for, ele errou, porque ele poderia deixar claro para todos os brasileiros no dia 31 de outubro, quando houve então a apuração de que a eleição tinha acabado. que não vamos a ter as últimas consequências é lamentável quando a gente é, não consegue trazer uma palavra que venha de acordo com o que a gente ouve. mas fica aqui uma advertência para você brasileiro, brasileira se considera de uma linha de pensamento mais conservadora será que não está na hora de nós pararmos de pôr a nossa fé nos homens e começarmos a acreditar mais em Deus e ver o que Deus de fato falaria nesse momento para que nós fizéssemos porque por muitas vezes a gente pode entender que Bolsonaro agiu certo ou agiu errado. Mas nós não perguntamos em nenhum momento o que Deus realmente queria, o que é que nós façamos. Eu estou vendo hoje pessoas de tudo quanto é que eu falo do um lado. É, eu não posso nem dizer conservador, mas do lado que não está do lado do outro. Se degladiando. Eu que falo pela direita, eu que falo pelo não sei o quê. Aqui não tem ninguém maior do que eu. É uma tristeza porque ninguém é maior do que ninguém. Somos todos iguais. O problema é que parece que cada um está rasgando o manto. E aquele manto que foi posto para cobrir cada um de nós aqui e não que a gente rasgasse ele para dizer quem está defendendo ele mais então quero deixar um, uma palavra de advertência para todos que estão no Brasil não nos percamos nas paixões seja ela a favor ou contra porque diz que enganoso é o coração do homem então, quando a gente começa a achar que está muito certo, nós podemos estar errado, e quando a gente tá, está desvanecido da verdade, pode ser que a gente esteja no caminho certo. Deixamos a paixão, achamos com a razão. Porque aonde há emoção, não há tempo para poder saber onde está a verdade. E houve, então, que o Bolsonaro foi, viajou, ora, na verdade, ninguém sabe, e tomou posse o atual senhor, e esse atual senhor, ele está hoje para todos, como um homem que prometeu picanha, prometeu... Agora a liberdade e a democracia estaria florindo no país. E o que nós vimos foi um show de horror de pessoas invadindo supermercados e imprimercados e pegando pedaços de carnes né, que eram para ser vendidas, alegando que aquilo era de direito deles. Outros entrando em lojas de eletrodomésticos roubando televisão, dizendo que aquilo era deles, e outros até metendo fogo em rede de, de distribuição, diga-se de passagem a água, porque ali era coisa que não deveria estar, porque não era, ou não condizia com a, com a ideologia presente. E aí, nós vimos a indicação de cada um desses senhores que esse senhor resolveu pôr para trabalhar na sua administração. E eu peguei só, na verdade, de nome mais forte, duas pessoas que foram o Fernando Haddad e a Simone Tebet. Fernando Haddad sempre foi chamado de Poste porque a gente ou você aí pensa, porque poste e a senhora deve uma marinheira mas que não sabe perguntar Fernando Haddad diz que não faz ideia o que é uma economia e com as declarações dele as bolsa, a bolsa de valores e outras ações caíram. Agora vem a Simone Tepe te dizer que ela não tem afinidade tão, tão, tão com o planejamento. Criticaram muito sobre a saúde no Brasil, que a saúde estava mal, que a saúde estava mal, porque o Pazuello era um soldado, era um homem de dura serviço e não tinha sensibilidade. Agora, esse senhor colocou uma socióloga que também não entende de nada de saúde. A pergunta que eu faço é... Por que eu não gosto de você eu tenho que prejudicar o teu vizinho? É uma visão estranha, porque eu não acho que, ainda que eu não concorde 100% com o que você pensa, que você tem que fazer o que eu quero. Mas parece que nesse governo tá acontecendo, as coisas estão acontecendo bem como eles querem. É assim, pronto e acabou. Então, eu fico aqui pensando Se cada vez que eu quiser fazer alguma coisa E a pessoa não concordar comigo Como é que eu vou fazer? Né? É como disse uma pessoa recentemente Eu não fiz é, Eu não queria o L Eu só queria tirar o B Meio sem sentido Prejudicar você para poder, é, sabe, porque eu quero pegar o seu vizinho, mas... E aí nós vimos acontecer tudo isso e agora nós estamos diante de um país que está se perguntando quem era aquele senhor que falava as coisas e quem é esse homem que está aí? Mas ele não falou nada que ele não ia fazer, ele falou que ia fazer garantiu que ele ia fazer e que ele não ia passar pano na cabeça de ninguém e que ele ia perseguir até onde podia tudo e todos que foram contra ele aonde é que está o discurso do amor? nós estamos nós estamos vendo um caça às bruxas que talvez o Brasil nunca viu, só ouviu falar em filme, recém da Venezuela, recém, né, vamos falar assim, recém da Argentina, e há muito tempo em Cuba, há muito tempo em outros países, que diz que não pode falar, mas eu vou falar, na Coreia do Norte, que você não vê ninguém. E quando vê, todos estão louvando a um senhor chamado Kim Jong-un. E ai de quem não fizer Esse senhor que entrou, ele não falou nada de que ele não ia fazer. A pergunta é, ele realmente ganhou? Porque não parece que ele ganhou. As palavras dele mesmo o entregam ou deixam sob suspeito esse pleito. Quando ele diz, quase que eu não ganho, seria impossível, missão dada, missão cumprida. Olha, eu não ia ganhar essa. Por que ele falaria isso? Porque a hostilidade... O desprezo dos seus magistrados para com a lei. A intimidade de todos os magistrados para com esse ser. Coisa que não houvera há muito tempo. Nunca houve ou nunca ficou tão claro. Expliciteis tão grande com a promiscuidade desses senhores. Deveriam estar neutros. E quando nós vimos, estavam mais envolvidos do que a gente imaginava. Foram ativistas ferozes. E o pior, continuam agora como senhores do Olimpo, aonde que perseguem ferozmente todo aquele que os contradiz ou os contradizem que não concordam com o que eles falam a pergunta que eu faço é esse povo realmente sabia e de fato votou estamos agora vendo recentemente um cacique chamado Sererê é estranho que o esse senhor subiu com Raoni, mas ele não defende o sererê que o criticou. E há fortes boatos de que agora ele tenha sido, inclusive, estuprado, tenha sido estuprado dentro da cela da Polícia Federal. A pergunta que eu faço, senhores, é como é que pode o o senhor, esse senhor que abraçou Raul desprezar os povos indígenas, como ele fala, e aceitar que por causa de um que o criticou e o afrontou diretamente, mais precisamente Alexandre de Moraes, hoje esteja preso, não se sabe se está vivo ou morto, mas já se sabe que ele foi estuprado dentro da cadeia? Porque aliciado sexualmente, é estranho, essa palavra não casa. Eu trabalhei na FEBEM e eu sei muito bem quando se fala o que é um aliciamento sexual. Entre eles, aonde jogar o Serere? Por que que esse senhor que está hoje à frente do país, ainda que questionável a sua autoridade, e se ele, de fato, tem direito ao pleno, por que ele não foi defender esse indígena? Porque foi contra ele. Eu poderia levar esse nosso bate-papo a milhas, mas não o farei. Eu só gostaria de chamar a atenção do povo, nosso povo, lindo povo brasileiro, a refletir, quanto mais vale a liberdade aos gritos ou a prisão no silêncio, porque eu posso estar livre e gritando por ela e posso estar preso em silêncio para não ficar e não perder, talvez, a comodidade. Estou vendo muitos tombando no meio do caminho. Muitos caindo, desanimando, desistindo, até criticando. Outros até abraçando o inimigo para ficar mais perto do poder e talvez não ser tão atingido. Mas eu digo para você. Isso também com o seu mestre. Você faria isso com seu pai, com a sua mãe? Para você se sentir seguro, você os trairia para a comodidade pura. Como você daria seu sangue? A sua vida para defender a sua prole, aqueles que te deram a vida. Quantos de vocês estão dispostos a não venderem a bênção, a herança de vocês por um prato de lentilha? Quantos de vocês estão dispostos a abrirem mão dos seus confortos para que os seus netos possam saber o que é a liberdade? Liberdade essa que hoje está sendo perseguida com tanta voracidade e que as pessoas mal sabem do que ela é capaz de fazer para ser roubada de vocês brasileiros, brasileiras, patriotas, a mãe pátria clama, clama para não tombar Não é o exército, não são as forças armadas, não é o povo, mas sim, é Deus. Que Deus à frente, Ele sim dá o caminho. E mesmo que todas as forças armadas venham contra vocês, o exército de Deus vai a favor de vocês mas Deus não pode defender um covarde um traidor um acomodado um acovardado e um falso acreditem ele olhou para Gideão e falou batalha homem com a mente. e o Gileão estava escondido de medo, será que nós somos Gileões? Se formos, ótimo, Deus manda falar para cada um de nós hoje, vamos lutar, ainda que com preço caro. Mas podem ter certeza, não haverá paz se não houver guerra, não haverá liberdade se não houver luta, não haverá verdade se nos acovardarmos e aceitarmos a mentira para podermos não com isso. eu sei que nós estamos chegando sete, oito e nove se for preciso pense porque a liberdade não vai acabar em três dias ela já está acabando não haverá mais eleição mas ele era sincero. E vocês, deputados, deputadas, senadores, governadores que ganharam em nome do, desse candidato, desse, desse que era o presidente, Jair Messias Bolsonaro, honrem, honrem para que vocês sejam honrados. Porque para cada um que foi traído, até que trair. saiba assim como vocês traem um homem vocês traem a Deus assim como vocês acham que vão cair nas benéficas de um homem vocês vão cair na maldade e na punição de Satanás acorda Brasil ainda que há tempo Acorde. 2023. Voltamos a nos falar. Em breve. Aqui. No seu canal na internet. Vai, meu Deus. forte abraço.